Olá, tudo bem? Meu nome é Patrícia Piccoli e eu sou professora de hipnose e hipnoterapeuta e hoje eu vou dar continuidade à minha série de vídeos de distorções de pensamento. Hoje eu vou falar de filtro negativo. Então, se você quer saber se você se encaixa nesse tipo de distorção de pensamento, se você conhece alguém que está nesse momento e quer gostaria de saber como você pode ajudá-la, fica comigo até o final desse vídeo que você entenderá um pouquinho mais sobre esse assunto e poderá se ajudar ou ajudar outras pessoas tá bom então vamos lá hoje eu vou falar de filtro negativo o que é filtro negativo é como se você pegasse um óculos e essa lente de óculos fosse somente negativa e agora você passa a enxergar tudo na sua vida de forma negativa então existem diversas formas de você enxergar a sua vida de forma negativa a primeira é, na sua história, na sua vida, acontece um fato negativo qualquer e você enxerga com uma sucessão interminável de derrotas. Então você passa a olhar somente as derrotas que aconteceram parecidas com essa ou somente as falhas que aconteceram parecidas com essa e você esquece de tudo que é positivo que aconteceu no meio do caminho. Por exemplo, você faz um, apresentações, seja lá se você dá aula, se você apresenta em reuniões, se você dá palestras, enfim, você tem que fazer uma apresentação e aí você não se considera bom o suficiente ou seu resultado não é bom o suficiente e aí você considera que todas as suas apresentações são ruins. Ou seja, você pega um fato que aconteceu que você considerou que não foi bem e eu falo você considerou porque é muito individual, né? Pode ser que você você tenha ido bem mas você se considerou como não indo bem mas enfim você se considera que não foi bem e aí você começa a prestar atenção somente em todas as vezes que você não foi bem e aí você considera que você não é bom o suficiente não é bom o suficiente para fazer apresentações ou você está lá no seu trabalho e aí dentro do seu trabalho você recebe uma tarefa seja lá qual for e aí você recebe um feedback de alguém, seja do seu chefe, da sua chefe ou de alguém da sua equipe ou da equipe com quem você estava fazendo a tarefa e esse feedback não é bem positivo ou tão positivo quanto você gostaria e aí você começa a perceber que você é péssimo nessa tarefa ou péssima nessa tarefa, mas esquece de todas as outras vezes que você foi bem, então você considera um fato com uma sucessão interminável de derrotas, simplesmente você considera que não existem vitórias nesse caminho, que não existem coisas positivas no seu caminho e você só enxerga o que é negativo. Então você pega um óculos, coloca lá e passa a enxergar só coisas negativas. Ou existe uma outra forma de você colocar um filtro negativo, que é você olhar uma situação qualquer que aconteceu na sua vida. Que pode ser neutra, que pode ser positiva ou pode ser negativa. E você olha somente focando no que é negativo. Por exemplo, você tá lá no seu dia, o seu dia está ótimo. Tá perfeito, tudo mais. Aí, de repente, acontece alguma coisa no seu dia e que não é, não é positiva, é negativa. Pronto. Isso foi suficiente para que seu dia todo acabe. Porque você... Foca só naquilo que é negativo, só aquilo que aconteceu ruim e você esquece que o seu dia estava bom até aquele momento. Você simplesmente olha o que é negativo e esquece. Ou, por exemplo, se você estuda, se você faz faculdade, está no colégio, enfim. E vamos supor que lá nas, no, onde você faz prova, ou, ou por exemplo, se você está fazendo um concurso. Então vamos supor que nesse processo você, uma, a nota máxima é 100%. E aí você errou 17 questões. E aí você faz o quê? Você foca. Putz, errei, né? errei 17 questões, errei 17 questões, não vou, ser, não vou passar, não vou ser aprovado, não vou ser aprovada, enfim. Você tá focando só no negativo e esquece que no fundo você acertou 83 questões. Então o que, que você tá fazendo? Você tá focando com o seu olhar, somente olhando o que é negativo. Ou então, por exemplo, quando você tá no seu trabalho uma outra forma de você colocar um filtro negativo. Você tá lá no seu trabalho e aí você fez uma tarefa, enfim, e as pessoas te deram um super elogio, embora você considera que não foi bom. As pessoas da sua equipe, seus amigos de trabalho, enfim. E aí o que você faz? Você considera que eles não contam, porque eles são seus amigos, eles te elogiaram. Você achou que não foi bem, mas eles te elogiaram, mas pra você eles não contam, porque eles são seus amigos. Então você faz o filtro negativo da sua vida. Tudo você olha com filtro negativo. E por que que isso é ruim? Porque você pode estar deixando de olhar as coisas positivas que estão acontecendo no seu entorno e com isso, só olhando o que é negativo, você vai se colocando mais e mais e mais para baixo. Você vai, vai colocando como se você fosse um fracasso total. Então, cada sucessão de coisas ruins que você olha, cada coisa ruim que você foca, que você olha, pra você vai como criando uma camada em cima de camada e você começa a ver tudo negativo, tudo negativo e sua vida é péssima e sua vida não vai pra frente porque você só olha o que é negativo. Olhar o que é negativo é bom quando você foca no aprendizado. Então, por exemplo, aconteceu um feedback que você recebeu lá num projeto que não foi bom ao invés de você focar no negativo e falar assim puxa, eu fui muito mal olha só, aí estraga seu dia aí você acha péssimo e, e você acha que não serve mais aquilo, enfim, quando você receber algo negativo, lembra de focar no aprendizado então, é, olha olha o que, que você pode fazer de melhor da próxima vez ah, se você receber um feedback negativo numa apresentação porque você gaguejou ou porque você não levou um, um gráfico legal ou porque você falou muito rápido ou porque você falou muito devagar, enfim, se você receber um feedback, ao invés de você achar que você não serve para aquilo, ao invés de você ver somente coisas negativas da sua apresentação, por exemplo, foca no aprendizado, como é que você pode ser diferente da próxima vez, como é que você pode apresentar de uma forma melhor, se você falou muito rápido, como pode ser mais devagar, se você falou devagar, como pode ser mais rápido, ou se você é, precisou apresentar um gráfico como que você pode fazer o gráfico da próxima vez, ou como você pode lembrar de levar esse gráfico. Enfim, foca no aprendizado. Foca em como pode ser melhor da próxima vez. Porque quando você foca no como você pode melhorar, você para de focar no problema e você passa a focar na solução. Quando você olha tudo que é negativo na sua vida, você fica focado no problema. E você não arranja uma solução para aquilo. Você simplesmente foca no problema e para. Quando você foca no problema, quando você fica o tempo todo focado, focada no que é negativo, você para você não anda, você não vai pra frente. Quando você foca na solução, você caminha, você evolui, você melhora cada vez mais. Tá bom? Então é isso. Então hoje eu vim falar de uma distorção de pensamento que é muito, muito, muito comum no meu consultório e que a maioria das pessoas que eu recebo lá tem isso. E não é fácil você tirar o óculos do negativo e passar a olhar de uma outra forma. Mas faz esse exercício, faz esse exercício de buscar sempre o aprendizado, faz o exercício de olhar o que é positivo, faz o exercício de aceitar elogios, de aceitar feedbacks positivos, apesar da sua alta exigência ser muito grande, talvez. Então olha tudo isso com um olhar mais positivo e não é mundo de poliana. Não é isso que eu estou querendo dizer, que tudo é lindo, tudo é maravilhoso. O o que eu estou querendo dizer é que você consegue sim deixar o seu dia bom apesar de uma coisa ruim. Você consegue sim ser uma pessoa boa em apresentação ou em relatório ou em resultado de algo que você faz apesar de um feedback negativo. Basta que você foque no aprendizado e busque sempre ser melhor a cada dia. Tá bom? E se você perdeu alguma das minhas séries aí de distorções de pensamento, eu vou colocar os cards aqui para que você possa assistir e ver se você se encaixa em algum deles ou se você consegue ajudar alguma das pessoas aí fora que tem essa distorção de pensamento, tá bom? Então é isso, eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você, tenha contribuído para que você seja uma pessoa cada vez melhor. Eu acho que eu te vejo no próximo vídeo. Um grande beijo para você!